A semente de mostarda e o fermento Uma história que Jesus contou Esse é o Jeremias O Jeremias tinha uma sementinha de mostarda E ele a plantou no solo Depois de um tempo, ele passou pelo lugar Onde plantou a semente de mostarda A sementinha cresceu e se tornou uma grande árvore No dia seguinte, Jeremias resolveu fazer um bolo ele o fez usando bastante farinha para o bolo e apenas um pouco de fermento. O pouco de fermento fez todo o bolo crescer. Jesus usou parábolas diversas vezes para mostrar aos seus ouvintes quem Deus é e como Ele trabalha. Após compartilhar a parábola, Jesus explica o significado para os seus ouvintes e discípulos.